Parasita não somos, não, não somos parasitas, somos trabalhadores, descontamos e somos dignos, pertencemos a este, a, a este país, somos portugueses, temos orgulho de ser negros, mas também temos orgulho de ser portugueses. Então, não, não somos parasitas, quero responder diretamente a esse polícia. Pense duas vezes antes de falar, porque a família do Bruno Candé, ninguém é parasita. E somos maioritariamente mulheres, trabalhamos nas limpezas, nas casas, trabalhamos nos lares da terceira idade, que não digam isso.